Não, é solta o raio, solta o raio que tá lá. Eita! Eita! Eita! Eita! Eita! Eita! Eita! Eita! Eita! Eita! Eita! Eita! Eita! ele um é que deck, essa né? é a roupa que ela, ele vem com com a Season, o HD, a roupa comum dele não é essa. Ai, então você é um fodão. Ai, fei. Boa. Foi mal, mano. Vem cá, Land, De boa, lá. eu não quero usar, não queria usar 50. ó, oh, 100 de vida mesmo. Relaxa. Só... No, no só 20 tá bom. Nossa. Puxa, eu atirei. Dei uma balita. Ih, tem Valkyria aqui. A Valkyria tava aqui. Esse... Acabou de jogar terra. Meu Deus, o cara atrás do armário. Tô dronando. Tô dronando. Em cima do armário. Mano. Fê, tem uma ela bem aqui perto do meu drone, ó. Tem uma ela bem aqui na frente do meu drone, ó. Fê, a tua esquerda. Calma. Fê na Quer deixar tem pra mim ver aí tem o uma drone aí? Tá? Eu vi, porra. Ó, lá no fundo, Fê. Lá no fundo, no outro lado da ponte, tem um cara. Liguei, Vou entrar aí no fundo com a cobertura das Ó, tem um pixel aqui. Se alguém quiser dronear. Tá Eu tô com um aqui, gay. Tem um do outro lado do bomba, viu? Ah, filha da puta! Do lado esquerdo aí, quem tava na porta É o OP Nossa, mano, que risco da porra, tá? Boa, boa Vai matar tá. eu, vai matar eu A Ibana tá foda SMJ tá horrível, cara Fala, tá lá do suado Tenta contar. contato ah, mano, olha isso na cara dele. Deitado, deitado. Vai vai deitado. boa Ué, nossa cara, boa boa, boa garoto, caramba. Mandou aí, muito né? bem. Vou te, chamar, vou te chamar de. Mano, juro que eu só eu Achei malzinho. que faltava só ele. Pois que eu que eu nele, cara. Eu não sabia que tinha outro. Boa, caralho, muito. Você fez, é, foi. Tímbulo da Mac mi, da hora, hein? Micropixel. É que eu peguei de cima pra baixo que era pra dar um ângulo meio que. Mais melhor. Pior eu que, que, que eu vou. Deixa eu ver, Cadê? Cadê? Cadê? Cadê ela? A flecha é muito apelona, mano. Não tem como não. Cadê? Como é que é o choque dela, Caramba, mano. Caramba, você é bonita mesmo, hein? Caraca, Você aguenta quatro de uma vez? Ela um faz a boquinha, cuidado. cadê? Ela, ela abre o ventinho, quer ver? Fê. Que bosta. Cadê? eu ver? Não, solta é o raio, solta o raio, que ela... Ecai. Não! Eu sou a um caré. Eu sou a caré. Eu sou a caré. Nossa, a Twitch descontou a raiva em mim agora. Filha da puta. Pô, mano, é uma bomba. o bagulho pega é 40, 40 metros de distância, 40 de 40 distância esse negócio dele. Muito ruim, mano. É muita apelar essa porra. Repar munição! preparando a parede! Nossa, velho. A arma dela, essa coisinha aqui, tem pouquíssimos tiros, mano. Aqui ninguém passa. Mas que A britação, vontade, Chacaré. Tá aqui, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá dando ele a volta, tá, tá dando a volta. Tá, tá. Se ele cair no lá, ele só só eu sou o ele daqui. Tá os dois aqui, mano. Vem aqui, caralho. Tem ah, dois não. aqui, porra. Vem voltando, vem voltando, vem voltando. Ah, vem mano, esquerda, é. esquerda. aí vocês fodem, né, viados? Colote. Corta, tá Vá até a localização da bomba e desative tá com C4 lá, gay. Que porta? essa daqui da frente, Lucas, que tá aí você. Essa daqui, ó. Ah, ainda, ainda bem que eu não tô perto. Puxa, é. tá aí, ó. Ele tá bem aqui, atrás da coisa. Eu até entraria nessa Vira salinha, mano. se o Pudu jogar C4 ali, eu tô na merda. Ele tá lá, né? Tá aqui. Eu vi quebrando alguma coisa, manos. Flash, eu tô com smoke aqui. Flash, flash, flash. Por que alguém vem na frente dele. De novo, de novo. Tá, só que ele cega, eu, tá? Deitei. Deitei, deitei, deitei, deitei. Ah, eu, eu, eu também deitei. Ah, <risos> Aonde, Léo? A mira, tá atrás da mira. Pode pegar, pá, pode pegar. Aqui, aqui atrás, Fá. Puta, ele abriu o pixel, mano. Ai, mano, caralho. Agora eu peguei, só tem a mira ali dentro. Ah, olha, e aí ela aqui, tá, ó. Ela aqui, do ó. lado, mano. Putz, ah. olha ela. Olha isso, não tá pegando, velho. Cuidado à esquerda, gente. Cuidado à esquerda. O, pode entrar, pode entrar e plantar. Ele tá nessa salinha esquerda do Fernando esquerda, aí, esquerda. ó. É, esquerda Fernando. Isso. Ah, tá alguma. na direita porra, ah, tá na nossa direita votação, não. Vocês acharam uma bomba Direita, direita é, Ele nem imaginava ser aqui é é. Aliados venceram oh, Foi jogar, foi jogar Agora é o papai A próxima parece eu Já o Fabiano A força é a faia, tá ligado? Deixa eu ver, deixa eu ver isso aqui vale. Ó, arrasta. Tá vem ah, cá, Fernando. Vem Fernando. Cara, ah, que foda, cara. Rafa. Ah. F. Rafa. Cadê esse? Tá bastante. Os capacho dela é muito louco, velho. Não pode dar, velho. É, tô cara. Cara, é tô vendo, tô eu não lembro que tá começando pra caralho, hein? Cara. Cara. Tá, né? Não sei, ó, é, cara. Cara. Se for removido da partida, meu. uma bomba. Para Aí, ação. galera. não tem, Falta um reforço aqui. Não fudeu. Um Aonde? Aqui, ó. Um de boazinhas. Tô indo, tô indo, tô indo, mano. Fazer uma boca aqui, ó. Aquele leve fake. Bá! Marca esse pizza aqui, ô Ah, claro, mano Vê se corredor olho Mano, só é vem nível por ele. trás Peguei É você corredor, Fá? É Tem um lesion ali, ô oh... Não Não, oh, tá meu. muito perto das cara oh, aqui Peguei a... Aí que... Tem outro, Fê. Tá aqui. Thrill, Lesson. Thrill? Olha, eu vou ver o mirado em mim, mano. Ah, corredor. Tá tomando ah, pulo aí é, na é. cara. Ah, ele me aqui, Fê. Tá vindo aqui. Tá corredor agora. Ó, aqui. tá vindo aqui, Fê. Tá vendo no meio. Ah, peguei, peguei. O um me... bomba, ali, viril, um bomba viril, tá ali, o bomba um tá ali. Aí, Fê. Aí, Fê. Aí, aqui. Tá aqui. Nossa. Tá aqui. Nossa. É um escada um em cima, dado. escada embaixo. Fê, Fê, Fica aqui sim. onde eu tô, Fê. Fica aqui onde eu tô que eu vou rotacionar aqui, ó. Eu botei um lesion ali, ó. Não, melhor você ficar Ela aí na Entrou nossa, bom, Entrou bom, Eu sei, eu sei. Tá sem defuso. Ela tá aqui, ó. O defuso tá com a gente aqui. Tá aqui do meu lado, Fê. Uhum, tá destruindo o meu capacho. Eu consigo olhar o corredor, tá, Fabiano? Tá Fá, ela tá aqui. Destruiu um bagulho agora. Fica escondido aí, que eu vou chamar a atenção dele aqui, ó. Fica escondido aí. Daí, a hora que ele ele passar, vai dar a volta, volta, ele aqui. vai dar a volta, eu acho. Eu consigo ver, Fabiano, suas costas. Vou chamar a atenção dele aqui. Tweet nas suas costas, Fabiano. Twitch nas suas costas, Fabiano. Peguei. Ela tá aqui, Fá. Dei uma surra nela. Cuidado aí, Fala. Acho que ela vai dar um pré-fire. Tá em mim. Restam 15 segundos. Você se, se, se vira aí, tá vendo? Isso aí, mesmo, Você tá, tá mirando? Onde você tá mirando, gay? Faltam 10 segundos. Tá pela esquerda, tá? Faltam 5 segundos. Corredor... Aí. Boa, caralho! Missão, novamente. Vá até a localização da bomba e desative Que é o point, né, mano? Oh, porra. Aqui, Léo. Aqui, Léo. peraí. aqui. Tô sentindo que vai ser alguém pela porta grande. Eu vou ficar olhando aqui, manos. Janela aí, ó. Quem tá comigo aqui na varanda? Aqui na varanda aí, ô, Lucas. Cuidado. Tá na esquerdinha. Ah, para. Hein? Tá dentro da sala. Tem, porra, tem cara. uma esquerdinha também, pô. Ah, eu vou olhar pra esquerda eu tô no meio da sala. Caralho, ah, mano. Vai tomar no um cu. Eu faço, Léo. aí dentro. Vamos lá. Vocês morreram aonde? Na varanda. Eu que susto, Leo, porra. Tem, tem vamos, vamos pra lá, Léo. Vamos pra lá, Léo. Olha aqui. Se liga. Olha que sorte. Quer que eu vá por baixo, mano? Ai, caralho, que susto! Tem embaixo, velho! Ah, o Lesion tá embaixo na cozinha. Nossa, que susto, mano! Proteja as bombas. É, deve ter sido dois. O último é dois. Dois ou até três, hein? O bagulho deve ter uma travadinha, você não viu, não? Bugou o Eu tô todo leso pra lugar. O que é que ficou tudo lá? Eu tinha dado que sair. Nós estamos com medo. Os caras só não acharam uma bomba. Ah, eu entrei. Eu peguei dois ainda lá dentro. 10 segundos restantes. Se você vai atrás de mim, você pega outra. Deixa do... atrás do balcão, rameira. Tô osso. Cala a boca. Eles analisaram uma bomba. Ah, não sei se tá. Correto, ele tirou a parte do... É a Cash, Cash mano. Epa, epa, Cash não. Eu tô mais para uma. Vera aqui, chefe. Chega mais perto, quero ver! Ai meu Deus! Vamos todo mundo seguir a Crash. Parece que vamos pro corredor de novo, será? Vai entrar lá pelo fundo onde que a gente fez outra vez. Pode é que ela só anda, ela não A corre, né mais. Tá aqui, ó, tá fazendo. Tá na banheira. Acho que vai subir escada, Fabiano. Ah, para, mano. Ah, o Glad me pegou no rapel aí, gente. No meio de vocês. Fecha, Você tá por aqui, Gui? Passou pra lá, Fê, passou pra lá O o carregador vai entrar lá vai entrar lá Fê. da frente Aqui, ó Peguei o Boa, Foi, morto. Deus, meu, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus é, então, lá um atrás Foda-se, Mostra pra você. Vai, vai, vai, vai, vai pra cima dele, ah! Olha o povo correndo aí pelo. Oh, e é outro. Oi, esse bagulho demora muito, cara. Ah, ah, matou a cadeira, matou. Calma, Deus. gente, eu tô chegando. Calma, gente, eu tô chegando. É numa velocidade. É velocidade. Nossa, ela é muito lenta, cara. Ela, mano, pensa você um jogo